Muito bem, você que me ouve agora e me assiste, e você aqui da Catedral, aqui da Suburbana 4242, eu quero chamar a sua atenção para o que estará acontecendo amanhã domingo. Olha, será um domingo glorioso, será um domingo o qual nossa expectativa é muito grande, dos pastores, dos bispos, do bispo João Leite, porque o bispo João Leite estará entregando nas nossas mãos, nas mãos de cada pessoa que estiver aqui conosco na catedral, estará entregando a água que ele trouxe lá do Monte Hermon. Olha, é muito forte, é muito glorioso o que vai acontecer, você, a senhora, o senhor, verão com os próprios olhos o que vai acontecer amanhã, domingo, às nove e meia da manhã, aqui na catedral, aqui na antiga suburbana 4242. Porque, olha, essa água veio para trazer vida. Porque a água é vida. O qual o bispo João Leite pegou um pouco de cada água dessas fontes e trouxe, primeiro consagrou, claro, com todos os bispos... Lá no Monte Hermon, consagrou e determinou com Deus que quando você recebesse essa água, quando você tomasse posse dessa água, olha, você teria uma vida nova. A sua vida será outra. É como diz a Bíblia, o próprio Senhor Jesus diz, eis que faço nova todas as coisas. E... atenção de todos. Agora acompanha esse vídeo Você aqui do Rio de Janeiro Das proximidades Amanhã Olha, chega cedo Porque vai ser um domingo marcante Vai ser glorioso Se até então os testemunhos O qual o Senhor tem visto Tem acompanhado Através dos programas de TV Através da própria reunião aqui na Catedral Amanhã o senhor vai ficar perplexo, a senhora vai ficar perplexa, porque vai acontecer o extraordinário. Vai acontecer o extraordinário. Impossível a doença continuar. Impossível o seu casamento continuar destruído. Impossível, é impossível você continuar com a mesma vida, infelizmente, o qual você tem levado. A partir de domingo agora, amanhã, a partir das nove e meia, Vida Nova com as Águas do Monte Irmão. Deus abençoe a todos e até amanhã. Um forte abraço.